Tijolinha. Olá, meu nome é Rodrigo Suzuki e eu sou engenheiro da Sage. E hoje o Japa Responde é... Sim, você pode ouvir sons iguais ou diferentes em ambientes diferentes. Por exemplo, você pode estar tá vendo um filme na sua sala de TV e assistir a um jogo de futebol na sua varanda. Da mesma maneira, você pode estar tá assistindo a um filme na sua sala de TV e também estar tá assistindo ao mesmo filme na varanda. É importante entender que para que isso aconteça, você precisa de um equipamento específico para realizar essa função. Este equipamento, o cérebro do nosso sistema de sonorização, o que, que ele pode fazer? Você vai ter algumas fontes de, de vídeo, de áudio que você queira assistir, por exemplo, uma TV a cabo, um DVD, uma Apple TV, e ele vai compartilhar isso entre os ambientes. De uma maneira simples, ele vai gerenciar o som e a imagem entre esses diferentes ambientes. Então, se ficou alguma dúvida, deixe sua pergunta aqui abaixo, que o Japa responde. Não, espera aí... Vai. Então se você gostou, curta e compartilhe nas redes sociais. Nos vemos. Nos vemos no próximo O Japa Responde. <risos>